Olá, tudo bem? Eu sou o Neymar Lotérico e também fundador da DoraSoft. Recentemente nós fizemos um webinário e algumas dicas de como você pode promover mais ainda os produtos da caixa foram perguntados. Nós demos algumas ideias em relação a como você pode fazer isso e uma das sugestões foi fazer uma árvore de Natal. Essa ideia ela já tem rodado há alguns anos nos grupos de Facebook, que nós administramos de casas lotéricas pela internet acontece que nós tivemos uma dica que é fazer uma árvore de natal com os próprios volantes da mega da virada assim você pode vender muito mais para isso você vai precisar de três coisas uma caneta para poder preencher os volantes os volantes da mega da virada e de uma fita adesiva estreita ou a famosa durex como a maioria das pessoas conhecem a dica que eu vou te dar aqui é que ao invés de fazer os volantes de seis dezenas Faça ele de 7 dezenas, dessa forma você consegue ter um produto mais agregado, até porque se você tentar fazer com 6 dezenas, você não vai vencer preencher tanto volante assim, não é mesmo? Então vamos lá, pega a fita adesiva, corta um pequeno pedaço, pega o volante preenchido com as 7 dezenas e você vai colocar aqui em cima. Ó. E aí você vai fazer uma árvore de acordo com o tamanho que você precisa. Se você olhar, a árvore que eu fiz aqui, eu fiz ela pequenininha, só para poder mostrar para você nesse vídeo. A árvore maior está atrás da câmera do outro lado, mas ficaria um pouco mais difícil devido à questão de altura e até mesmo a largura que pode aparecer na câmera. Então se você observar, você coloca uma, depois você coloca duas e assim sucessivamente até formar uma pirâmide e aqui embaixo você coloca dois formando um caule. A dica que eu vou te dar é que você coloque um pequeno aviso aqui ao lado, dizendo que esses volantes tem sete dezenas e você também já aproveita e já coloca o valor de cada um desses jogos. Assim, você evita que uma pessoa tire um volante desnecessariamente e desmonte a sua árvore. A dica que eu vou te dar além dessa é que você preencha o maior número de vezes possível de acordo com a lógica da sua casa lotérica, porque cada lotérica tem uma realidade, e tem uma quantidade de pessoas que pode vir e simplesmente destacar. Então a pessoa vai vir, vai destacar o que ela quer e vai fazer o jogo dela bacana né pois é essa ideia não é minha na verdade ela foi fomentada de acordo com os anos que a gente tem de casa lotérica afinal são quase 20 anos nesse negócio porque aqui é de lotérico para lotérico se precisar de alguma coisa pode contar comigo se tiver alguma pergunta manda no meu WhatsApp você tem o um número aqui do meu WhatsApp ó. -9698 3422. E se você tiver alguma sugestão de vídeo também, manda pra gente, a gente está aqui para ajudar você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou, clique em curtir e já se inscreve no nosso canal. Desejo para você, como sempre, sucessos e produtividade.